Olá, sou a Cláudia da Notes e neste módulo Monday vídeo vou abordar o módulo Smart Trim proposto por Jeff Eaton em Lullabot Ideas. Este módulo é de fácil configuração e tem uma semelhança estrondosa com o Views e o Rewrite usando a truncatura. É isso também que vamos ver, a aplicação em Notes sem o Views e comparando com o Views, porque há muitas pessoas que conhecem esta funcionalidade no Views, mas desconhecem este módulo e desconhecem que o podem utilizar ao nível dos teasers e ao nível do Node sem intervenção do Views. Temos uma instalação Drupal Standard proporcionada o Simpli Test.me e como vem um teaser normalíssimo na primeira página. O que vamos fazer é saltar imediatamente para o teaser do article para alterarmos o formatter Estamos na secção Manage Display. Uh, e vamos alterar o campo body, uh, que é aquele campo que se presta, neste caso, a, a truncar o texto, a cortá-lo, e vamos aplicar o Smart Trimmed. Os outros formatters ou formatos de, de display de, de campos com, de texto, são o default, o plain text, o trimmed, o summary or trimmed. Uh, o Smart Trimmed é, portanto, uma alternativa proporcionada pelo Smart Trim. Vamos então ativá-lo e vamos configurá-lo. E o interessante é não só podermos definir, definir o tamanho, e isto aqui é o que acontece com o default também do Drupal, default não, o Trimed, o summary or Trimmed do, do default do Drupal, mas podemos também definir digamos o número não só de caracteres mas de palavras. E isto aqui, de certa forma, é interessante porque temos a garantia de uh, a palavra não ficar cortada, não é? Uh, porque pode acontecer o caráter uh, não dar para preencher a palavra toda. Se utilizarmos uma, numa base de palavras, temos essa garantia. Podemos também usar reticências uh, para dar a indicação de que foi truncado o texto, mas também podemos usar qualquer outro tipo de, um, digamos, de, de indicação como uh, quisermos e de acordo com a nossa template. Podemos também uh, acionar um, um more link, isto uh, de certa forma vai uh, com fazer conflito com o um more link do, do default do Drupal, uh, mas de qualquer forma poderíamos editar o, um, o template, o TPL, e retirar essa, essa possibilidade, ou então uh, simplesmente abdicar e não usar aqui o more link, que é aliás uma das recomendações que faz o maintainer deste módulo. Também podemos fazer o strip HTML para termos a garantia que as tags abrem e fecham e não há um corte no meio sem garantir que o efeito da, da tag HTML não seja aplicado. Fazemos um update. E antes de, de vermos o efeito, oh, aliás ele já está aqui, reparem, uh, temos então o um link, lá estão a ver aqui o conflito entre o read more default e o saber mais dado pelo smart trim, portanto isto teria que ser resolvido, no caso de estarem a usar display suite isto é facilmente resolvido porque o read more é mais um elemento que podem ocultar, de qualquer forma, fica aqui esta ideia. Reparem que é bastante fácil de configurar e colocar logo, inclusive é um saber mais inline que às vezes é interessante para o nosso display. Este, este tipo de configuração do teaser um, com uh, a possibilidade de usarmos o, a truncatura ao nível de palavra ou de caractere, aplicarmos um sufixo específico, um, um texto específico para o Read More, fazer o strip do HTML. Isto é, é extremamente familiar para quem lida com o Views. E vamos passar para o ambiente Views, só para fazermos o um comparativo rapidamente. E aqui já temos uma View com Trim, um, Vamos editá-la rapidamente só para que vejam uh, as opções que foram feitas e reparem que temos uh, a opção Fields, tem que ser para aplicarmos o Rewrite ao nível dos Fields e temos um Rewrite uh, com truncatura no Body. É claro que aqui também podemos usar Smart Trimmer, portanto, todos os formatos aplicados ao Field depois ficam disponíveis no, uh, no caso, portanto, no, no Views. Uh, mas o interessante é ver aqui as opções do, do Rewrite Results, Stream This Field to a Maximum length em que é extremamente, é quase o formulário do Smart trim. E, e, e as pessoas conhecem muitas vezes e utilizam esta opção, mas não conhecem para uh, o, o Node Type e ao nível do Node, sem intervenção do Views. Temos, portanto... A definição do tamanho, aqui fica, fica, fica por 400 uh, caracteres, portanto aqui não há opção do por palavra, uh, embora uh, uh, aqui esta opção, reparem, desculpem, eu estou, não estou a ser correta, porque temos aqui um, fazer a truncatura numa base de palavra, portanto, respeitando uh, o fim da palavra. Aplicar é, uh, na mesma, as reticências, o, o read more, com a possibilidade de colocar texto, uh, o também o fill can container HTML, portanto, o strip HTML um, tags, uh, enfim... Temos as mesmas opções que um, no caso do Smart Trim. E o, e o interessante é ver efetivamente o efeito. a desculpem que eu te vou ter que ativar aqui, se calhar é melhor criar um menu, para rapidamente vermos o efeito, guardamos. E um, temos logo também aqui a opção. Reparem que não é tão interessante porque não fica online porque efetivamente portanto, é, é outro, outra possibilidade, mas é, digamos, o mesmo tipo de configuração que podemos ter tanto no, no, no, no, no Drupal Standard, não é? no, no Drupal, desculpem, no Trim, no Smart Trim, como no, no View Trim, uh, sobretudo ao nível da configuração. Aqui teríamos que dar um, um arranjo nas etiquetas, nos títulos, etc., mas o, o efeito aqui conseguido é muito similar uh, a este, uh, tirando aqui este conflito que efetivamente já falámos e já referimos. Uh, como veem, são, são dois uh, esquemas muito similares, Uh, isto acontece muitas vezes quando a comunidade se inspira noutros módulos e, efetivamente, as coisas estão lá e utilizá é utilizá-las, reaproveitá é reaproveitá-las, é estendê-las e uh, utilizá-las ou reutilizá-las ao máximo. É essa, uh, digamos, também a filosofia mais inteligente de aproveitar recursos que já existem. Uh, espero que tenham gostado do Smart Dream uh, e que possa resolver uh, pontualmente alguns problemas, alguns desafios que tenham no display do conteúdo. Espero por vós em, em próximos Model Money Vídeo. Não se esqueçam!